Vamos ver se... Agora sim, então vamos lá. Bom, boa noite a todas e todos, eu sou Guida Cali, sou servidora pública municipal em Campinas, sou advogada e também sou militante do PT. Faço toda quarta-feira esse Guida Entrevista, né, esse programa que a gente chama de Guida Entrevista entrevista, E hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa muito especial, né? E não é só especial para mim, não, é especial para a cidade toda, para muita gente que a conhece, que acompanha o trabalho dela. É a Juliana Siqueira. Ela veio hoje aqui falar sobre Direito à Cidade de, Direito à Cidade, dimensões educa, culturais e educativas, tá? Bom, pessoal, é, como vocês sabem, a a nossa a nossa live aqui de quarta-feira, a gente sempre é, espera o pessoal entrando aí na live, para estar tá acompanhando, né? Então eu peço a vocês que vão entrando aí, vendo como é que tá a transmissão, o som e dando retorno para nós, tá bom? Lembrando que essa live é transmitida pela fanpage é Guida Calisto 20, né? Que é uma página no Facebook... Mas também você, se você não é inscrito no Facebook ou quer compartilhar para alguém que não é inscrito no Facebook, tem a possibilidade do blog, que é blogdaguida.net.br. Blogdaguida.net.br, tá bom? Caso você veja aí rapidinho hoje e não dê para acompanhar a live toda, não fique assustado, não fique preocupado. Tem a possibilidade de você depois acompanhar ou pelo blog, né? Ou pela própria fanpage, tá? Tá? que quando termina, que a transmissão, demora um pouquinho, mas entre alguns minutinhos, assim, ela já é carregada na página e fica lá. Eu mesmo assisti hoje uma aula da Juliana, que a Juliana deu no sábado. Eu assisti ela hoje, foi maravilhosa. A aula que ela deu, se você quiser assistir também, é, tá no, é um curso que a Sônia Fardim ministrou no, na página do CCV. Muito bacana, muito bom, tá? Bom... Então, é, só para então, terminar os recadinhos iniciais aqui, Vou, se você quiser compartilhar, curtir a página, fazer questões, fazer comentário, fique à vontade. Que é assim que a nossa convidada deu um tempinho aí na, na fala dela inicial. A gente vai lendo as perguntas, vai lendo as questões, tá? Juliana é uma pessoa queridíssima, como eu disse, estou muito honrada de, de recebê-la aqui. Bastante gente pediu para que a gente fizesse essa live. Aí o Leandro já está aí, boa noite, acompanhando. A Matilde também. Então, é, é, é uma honra para nós aqui receber a Juliana, tá? Então, Juliana, se você quiser já iniciar, muito obrigada. Boa noite. A Sônia aí já, já dando boa noite. Boa noite, Sônia. Obrigada, querida. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, Guida. Boa noite, Fabi. Boa noite a todos que estão aí nos ouvindo, nos vendo, né? Nesse momento é, é um pouco estranho a gente não poder estar cara a cara, como a gente gosta de, de estar, né nos, nos abraços, é, no rosto, na interação, nos olhares que a gente vai trocando e vai sentindo também. Então vamos, vou tentar fazer, essa é a minha primeira live, digamos assim. E, e, e, e vou tentar fazer isso de uma maneira o mais aberta e, e, e, e dialógica possível, né? E espero que vocês coloquem questões, provocações, e acho que o, o intuito é a gente discutir um pouco isso. Guida, eu quero agradecer esse convite, é, eu te admiro de longa data, né? uma pessoa que a gente acompanha na, nas lutas, então, assim, é um, é um prazer, e é um prazer e uma honra estar aqui, nesse espaço de diálogo que é construído coletivamente, que é um espaço propositivo para a cidade. Então, é uma alegria poder estar aqui contribuindo com essa construção, com, essa, com essas conversas que vão construindo imaginações para a cidade, né, que a gente quer viver. O tema do direito à cidade, ele... É um tema muito caro para mim. Eu sou servidora pública também, trabalho na Secretaria de Cultura há 18 anos, e eu acredito que, como servidores públicos, nós precisamos estar permanentemente refletindo sobre o que é a cidade, que cidade a gente ajuda a construir, qual o nosso papel nessa construção e como a gente tem, no nosso desempenho, apoiado ou, ser, ou, sendo, ou a, acabando sendo um obstáculo para o exercício do direito à cidade pelos cidadãos? O que, que a gente tem feito? Então, isso para mim é uma interrogação permanente, né? É, e um compromisso permanente também de fazer do meu trabalho uma via para o exercício desse direito, para que as pessoas, cada os cidadãos, cada vez mais é, tomem consciência desses, desses mu muitos direitos que nós temos, o direito à cidade, o direito à memória, o direito à cultura, é, e, e, que, e que nós todos nos apropriemos desse direito. Né? Eu acho que esse tema é importante não só porque é, a cidade é o espaço onde a gente vive, que nós, então, como cidadãos, temos é, o direito a, a usufruir de tudo aquilo que existe na cidade, mas de um ponto de vista humano mesmo, né? Se a gente for pensar na nossa humanização, o que é que nos constitui, né? Nós, como seres humanos, nós temos um anseio, que é de significar o mundo à nossa volta, né? É de entender o que acontece, que é de dar sentido para a nossa existência, e, e passa por esse, essa produção de sentidos, né? é uma, que é uma produção partilhada, nunca é uma produção solitária, individual Passa por essa produção a gente é, decifrar o um mundo à nossa volta e querer dar a nossa contribuição mais significativa né? Para que aquele mundo que a gente encontrou, quando a gente chega nesse mundo, que a gente possa... É, deixar um pouquinho melhor, né, essa é a nossa contribuição criativa no mundo, isso que nos humaniza, isso é um processo de humanização, entregando, entregando-nos ao mundo, entregando nosso corpo ao, ao mundo, nós transformamos o mundo em cultura. E esse processo, ele encontra no município, na cidade, né, é, no mundo contemporâneo, é o espaço mais imediato para essa humanização, para essa intervenção. A primeira questão que a gente pode colocar é, é que condições a gente tem para se humanizar na cidade, né? Que condições essa cidade nos oferece para humani nos humanizarmos, né? Então, é uma série de questões que envolvem o exercício do direito à cidade como um exercício da nossa própria humanização. É, eu gosto muito de falar, né, trazer é, o exercício do direito à cidade do ponto de vista educativo e cultural pela minha própria experiência de trabalho, né? É, como agente cultural, eu me constituí uma agente educativo, não uma agente que fica é, levando é, conteúdos e, e, e valores aos outros, né, normas de como agir na cidade, mas eu entendo que em cada espaço de interação nosso, em cada espaço de convívio, de abertura, de diálogo, nós nos educamos. Então eu penso viver na cidade, o conviver na cidade, a partir desse, desse diálogo educativo, que é um diálogo em que a gente se forma e se transforma junto, sendo... Nós, ao mesmo tempo, educandos e educadores, como dizia Paulo Freire. A cidade é o terreno mais imediato, né? Onde a gente, quando a gente nasce, a gente é acolhido nesse mundo. É, e é acolhido num mundo em que já está mais ou menos configurado pela cultura, pelas relações culturais. E acontece que a cultura hegemônica a cultura que é dominante que a gente vive hoje é essa cultura ocidental é uma cultura que, que vem sendo forjada desde a modernidade aí pelo menos uns uns bons 500 anos né que é uma cultura é é uma cultura patriarcal é uma cultura hierarquizada é uma cultura baseada no domínio da natureza, na separação entre razão e emoção, entre é, corpo e mente. É uma cultura de dominação e exploração do mundo. O mundo à nossa volta é, é um recurso a ser explorado. E, e é, esses valores têm nos trazido a, a uma série crise civilizatória. Há uma crise social, é, há uma crise ética, há uma crise ambiental. E nesse momento que a gente vive essa pandemia, a gente pode se perguntar... É, e muitos têm afirmado mesmo que uh, o que nós enfrentamos é resultado dessa cultura e desses valores. Mas agir num plano global é, muitas vezes é difícil é, para nós, então a, a gente pensa num plano global e age localmente, criando solidariedades que são, é, que atravessam fronteiras, né, como trabalhadores, como mulheres, enfim, é, como raças, né, é, ou etnias, enfim, com as, os vários segmentos, os vários grupos culturais e humanos, eles se unem nessas lutas solidárias. E, e a cidade é o palco de, desse exercício humano, né? Então, a gente pode se perguntar, é, em primeiro lugar... Uh, só um minutinho aqui... Eu, eu fui organizando um pouco a minha fala a partir de um diálogo imaginário, onde eu me fazia perguntas, né? Então, a primeira questão que a gente pode falar é se a, gente, se a nossa contribuição humana no mundo tem como lugar privilegiado a cidade, o município, né? é, o que consiste o direito à cidade? E, em segundo lugar, se nós, é, esse direito à cidade, se nós temos condições iguais de exercer esse direito à cidade. Né? Então, é, essas perguntas, eu gosto de refletir a partir de um entendimento da cultura em que a gente vive num mundo em que há múltiplas culturas e, e até mesmo mundos em choque. Né? Quando a gente pensa numa matriz cultural, essa matriz ocidental, de origem europeia, branca, com esses valores hierárquicos, excludentes, de acumulação capitalista, é, a gente vê que essa matriz cultural ela busca é, dominar ganhar terreno e até se impor e eliminar outras culturas né? durante muitos séculos esse esse sistema vem buscando o extermínio das culturas de matriz africana das culturas indígenas das inúmeras culturas locais que existem ao redor do mundo né é, Transformando os valores dessas culturas é, em valores atrasados, em valores que não são modernos, em valores que não têm mais é, serventia no mundo contemporâneo. E isso não é verdade. Né? Isso é, um, é, uma, é, um, é uma forma de dominação de uma cultura sobre as demais. Então é uma cultura, a cultura hegemônica é uma cultura predatória. E A gente pensar na forma cidade, a forma cidade, ela é própria desta cultura ocidental, né? Outras culturas ao redor do mundo, por exemplo, as culturas indígenas, não são baseadas no viver em cidades, são baseadas em viver em aldeias. Então, a primeira questão é assim: é, existe uma forma hegemônica, né, de, de se de se viver, de experimentar a experiência social, coletiva, que é a cidade. Essa é, A gente nasce no meio das cidades, ou, ou mesmo algumas pessoas é, entre nós nasceram num ambiente rural e foram impelidas a viver na cidade. Por Valores culturais, ah, a vida na cidade é melhor. Você vai ter mais oportunidades de vida, de progredir na vida, seja lá o que é que isso quer dizer, né? Na cidade. Então, as pessoas, ou mesmo expulsas por vários processos é, violentos, né, do capitalismo, e que levam as pessoas do, dos seus locais, das suas culturas, das suas formas de existência, de vilas, de aldeias, enfim, levam de ecossistemas, de nichos é, bioculturais, levam essas pessoas à cidade. Nós vamos confluir aqui. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que viver em cidade é uma construção humana, não é um, uma designação né, é, obrigatória, é uma escolha humana, precisa ser uma escolha, né? E na verdade é uma forma que tem sido imposta por muitos processos violentos, né? De extermínio de, de populações, né? Enfim, de, de uma série de imposições. Uh, e aí, estamos na cidade. Como é, é, o que é exercer o direito à cidade? É exercer a no, o direito à imaginação sobre a cidade, a poder criar não só. É, Desfrutar daquilo que a cidade, o modelo ocidental de cidade oferece Mas poder recriar esse modelo mesmo Será que nós queremos viver na cidade? Poder disputar aquilo que se entende por, pela vida na cidade hoje Então, uh, durante algum tempo eu, eu me debrucei bastante sobre, por exemplo, os planos Diretores da cidade de Campinas Quando a gente é, vê o, os cenários que são traçados Os documentos oficiais A gente vê que existe um planejamento do capital Um planejamento muito macro e Que é monstruoso Sobre o, o que eles pretendem fazer com, com a vida na cidade, né? Um, esses documentos eles estão no site da prefeitura, não <risos> são um delírio meu. E, mas é, é uma coisa assim: que é. A gente não para para pensar, em o cidadão que, que habita campinas também não. É, não sei se se, se, se dá conta de, daquilo que vem sendo pensado e planejado para a sua vida. Né? É uma das questões que me impactou foi perceber que existe um plano de criação de uma megalópole do sudeste, que seria uma grande conurbação urbana, né? que vem desde o Rio de Janeiro, chega a São Paulo e daí parte aqui na nossa direção para o interior até Ribeirão Preto. Imagina tudo isso transformado num espaço que eles chamam a megalópole. Se hoje a gente já tem problemas urbanos imensos, imagina uma megalópole, né? As concentrações de capital, as concentrações de renda, de desigualdades, é, a proporção dos problemas urbanos né? que, que estão projetados. Então, exercer o direito à cidade talvez seja um direito exercer as condições da gente exercer esse direito à cidade de, de determinar que tipo de vida a gente quer viver se é nessa forma de cidade que a gente quer imaginar quer se imaginar quer se construir é antes de tudo ter acesso a, a essas leituras a essas projeções e poder contestá-las poder também decifrá-las saber como é que é, é essas questões vêm sendo construídas historicamente e a gente não, não se conformar, não pensar que essas questões são determinações inexoráveis São construções e nós temos o direito de contestá-las né? é, Uma questão que eu acho interessante e que eu fui percebendo nesse estudo Que grande parte daquilo que a gente considera a cultura na cidade de Campinas se a gente pensar a cultura não como formas culturais, mas como modo de vida, né? com uma concepção mais antropológica de cultura, tudo que a gente vive, como, como a gente se desloca pela cidade, é uma dimensão cultural. Como a gente se comunica é, é, a, as árvores que tem na cidade, é, como é que se configuram as casas, a, no, a estética das casas, das ruas... É, as formas da gente se comunicar, tudo isso faz, constitui a, a nossa cultura e não simplesmente ah, se nós vamos é, ao teatro ou, ou assistimos um show, vemos uma música, ouvimos uma música, dançamos, isso são algumas formas culturais, são formas culturais é, ocidentais e tem formas culturais é, de outras matrizes que estão entre nós também as culturas populares, é, formas de, de produção de conhecimento, de contação de histórias, enfim, é, uma série de produções culturais que não estão ligadas às matrizes hegemônicas. Então, é, é importante a gente pensar também que o direito à cidade envolve a gente pensar a cultura na cidade, ela vem sendo configurada em grande medida por planos urbanísticos. Então, quando a gente quer discutir cultura na cidade, a gente discute formas culturais, o é, consumo de produtos culturais, ou acesso a esses produtos, ou instituições que cuidam de, de, da memória ou, ou da circulação desses produtos. A dificilmente a gente vê nas discussões das políticas culturais a dimensão de como a gente circula pela cidade, do que, que a gente come, onde, onde é plantado aquilo que a gente come, que tipo de relações é, de produção é, artística, é, artesanal, é, de relações entre grupos é, de produção econômica na cidade, a economia solidária. A gente não se acostumou ainda a discutir essas questões como questões culturais que são. Então, quer dizer, uma concepção maior da cultura na cidade, ela vem sendo definida de maneira muito fragmentada em vários tipos de políticas. E a gente não tem é, a clareza sobre o todo. Então, recentemente a gente discutiu na cidade, foi discutido na Câmara dos Vereadores a questão do, do transporte por ônibus. Mas essa questão também está atrelada à a, a, a, a lei de uso e ocupação do solo, às vias da cidade, é, só que você não consegue fazer essas, essa discussão dessas questões, da circulação pela cidade, de uma maneira global. Você, essas, essas questões são fatiadas, é, elas são discutidas em caixinhas separadas e a gente consegue se apropriar muito pouco. Porque quanto mais especializadas essas discussões, mais difícil vai ficando para nós cidadãos comuns, né? E nós que não somos especialistas em todas essas linguagens, vai ficando cada vez mais difícil a gente decifrar e ter condições de participar e de contestar e de colocar é, alternativas a, essa, a, a, a essas propostas que já vêm é, prontas para nós. Então, exercer o direito à cidade envolve, então, do nosso ponto de vista que somos servidores públicos e trabalhamos com ações educativas e culturais, envolve fundamentalmente a capacidade que a gente tem de decifrar, fazer a leitura desses processos que constroem o viver na cidade, para que né, e fazer isso junto com os cidadãos. Para que seja cada vez mais possível a gente oferecer uma resposta, uma contestação Desses modelos hegemônicos que já vêm prontos E aí é importante, na, na, digamos assim, nesse movimento de contestação Que a gente possa é, abrir espaço para ouvir as vozes dos sujeitos que são historicamente já afetados Por esses movimentos de desenvolvimento social Desenvolvimento econômico Mas que no fim atropelam a população Atropelam as suas as suas criações, as suas reinvenções Então é importante ouvir, dar espaço né? é, Abrir espaços onde esse, é, essas vozes possam ser ouvidas é, E ecoar ressoar umas com as outras, assim como é, aquilo que os cidadãos vem produzindo né, nos seus coletivos, nos seus grupos, nos seus movimentos, vem produzindo em termos de reinvenção da cidade. Eu acho que isso é um eixo muito importante das nossas ações culturais educativas. Porque muitas vezes a gente pensa que, o que, é que a ação educativa é levar algum conteúdo para a população. E eu entendo que nós, como ação cultural e educativa, temos o papel que é de criar ou fortalecer espaços onde esses processos dialógicos possam se dar, que são de interpretação, que são de acesso às memórias, acesso aos testemunhos desses sujeitos e de... É, Ressonância entre essas alternativas que vêm sendo produzidas eu, eu gosto muito de pensar a cidade e pensar a cultura E a minha ação enquanto agente cultural e de museologia social A partir desse, desse ponto, sabe? E como tudo isso sendo um processo de humanização Em que a gente se encontra para debater a cidade Discutir as questões e ser propositivo, né? E, e, e eu acho isso, acho que é importante que esse, esse entendimento, né, a nossa capacidade de fazer isso enquanto agentes culturais, hoje ela é bastante limitada, porque nós somos muito poucos, temos muito poucos espaços, mas a gente precisa cada vez mais se aliar com outros agentes que também desempenham é, ação, ações educativas nos territórios Que são os nossos parceiros da saúde, da educação, da assistência E dos próprios movimentos que existem né, nos bairros, nas periferias Então, é, que a gente seja capaz de cada vez mais produzir leituras Leituras de mundo para reescrita de mundo é, Eu gostaria, assim, de de a gente abrir um pouquinho para o diálogo, <risos> para que vocês possam me contestar, provocar. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que a gente, acho que a gente já, já tem temos questões. Eu estou olhando aqui no computador de vez em quando eu dou uma viradinha no olho aqui olhando o computador, mas acho que a gente já tem já, já tem questão. Mas uma coisa assim que me, que você fala é e que assim que é uma coisa muito visível, né? É essa é essa organização mesmo da cidade, né? Você vê, é, nós somos da região do Campo Grande, né? A gente pode falar assim, a gente mora na região do Campo Grande e, e a gente, eu trabalho na região do Campo Grande, moro também, porque eu moro né, na, nesse eixo da John Boy. E assim, agora até assim, a gente vê, é óbvio, né, que, como você mesmo disse, tem vida, tem, tem processos culturais ali sendo né, exercitado todo momento, toda hora, mas a gente vê o abandono do poder público, né, é, nesse eixo, né, nesse eixo do Campo Grande assim, é gritante, gritante mesmo. E agora que olha que nós já estamos em algum tempo que já veio construído algum, construindo alguns equipamentos públicos, né, mas a gente tem vários espaços, é uma necessidade muito grande de construir espaço de convivência cultural, né, não só como você diz mesmo de só de é, como é de, é, de espaços culturais do ponto de vista assim, de forne é, do, do poder público fazer atividades culturais, não é isso que eu estou falando, mas assim, espaços mesmo de convivência. A gente tem muito, né? e, mas a gente tem muito essa necessidade dessa construção é, do poder público ter esse olhar mesmo, fazendo essa, essa ligação intersetorial, né? Porque você vê, a gente fica lá na educação, eu, eu sou da educação. Muitas vezes a gente tem questões que envolvem ali nós e a gente não sabe o que fazer, a gente sabe que, ao lado, né, onde, onde eu trabalho mesmo, no fundo tem um centro de saúde, na frente tem uma casa de cultura, né? E olha, a gente quantas vezes a gente nem se conversa, nem se conversa, mesmo sabendo que tanto a casa de cultura como o centro de saúde vai atender a mesma né a gente vai prestar o serviço para aquela população que está ali né é a mesma criança que eu atendo a mãe que eu atendo o pai que eu atendo é o pai a mãe que o centro de saúde atende é o pai e a mãe que o que a a casa de cultura né pode atender também pode se relacionar também então assim é muita coisa né que a gente que tem como pensar a cidade né e e eu acho que é, é, essas regiões é, periféricas elas são muito maltratadas muito mesmo né nós somos muito maltratados é, e, a, e, a, e essas populações fala eu quando você falou sobre a circulação né é, a questão da mobilidade nossa é é uma agressão diária é uma agressão diária que essa população sofre né mas deixa eu parar de falar que aqui é você que fala eu acho que a gente deve ter nós temos questões, não temos? Vamos ver se a gente coloca duas questões, aí você já responde tudo. As bobagens que eu falei e as questões que vão aparecer aqui. Ó, a Fabiana fala o seguinte, ó, a cidade também pode ser opressora. Me lembro bem quando retiraram os ônibus que vinham de diversos lugares para a cidade, para o centro de convivência, que infelizmente está instalado numa região cujos moradores não toleram a baderna, ela coloca em aspas, né? Dos jovens da periferia, mas toleram a, ba a baderna da playboyzada. É isso, é isso, né? Quer dizer, são é, espaços onde nós não né, somos nós, nós excluídos, né? De ocupar, de participar, né? É, acho que a gente tem mais uma questão aí, a Ariana. Fala o seguinte, a Ariana é uma companheira nossa. Fala o seguinte, saudações. Fundamental pensar a questão da inserção territorial dos espaços de diálogo. Vivemos em cidades planejadas predominantemente por homens, por planejamentos ditos estratégicos. É importante, é possível, e pensar, possível pensar o direito à cidade a partir da perspectiva de gênero e de classe. Construir planos alternativos participativos? Uau! Grandes questões, né? Bom, é, eu acho que elas estão bem ligadas, né? Porque, como eu falei no início, eu gosto muito de interpretar é, esses fenômenos é, do ponto de vista dessa disputa entre a matriz cultural dominante, essa matriz que a gente já sabe, euro, europeia, eurocêntrica, colonizadora, que veio para né, essas terras. Uh, e desde então, aquilo que, que né, se, se diz que foi a colonialidade, né, que são esse conjunto de valores opressivos, se instalou aqui e apesar... Da, da nossa emancipação política em relação à metrópole, esses valores coloniais não foram embora. E são valores do, do racismo, são valores do machismo, do patriarcado, da dominação, da hierarquia, da opressão. É, quando a gente é, pensa na, na, na vida que a gente está levando na, na cidade, né, nessa metrópole, é, uma das questões, que você colocou aí é a questão do Campo Grande. Né? Uma das questões que mais me. É, que é dolorida, que me chocou, foi saber que até crianças cometem suicídio nessa região. É um alto índice de suicídios né? na região, onde a gente fica sabendo. É, isso me remete a uma questão, e depois, é, um tempo depois, eu fiz uma cartografia. É, social, um exercício de cartografia com, social com é, crianças pré-adolescentes ali da região, né, do, do, a, do Valença, Santa Rosa, enfim, e ficou muito claro é, como, essas, né, como a experiência da cidade dessas crianças é muito reduzida, essas, essas, Crianças, elas não podem circular pela cidade, porque pela questão do transporte, pelo custo que é. Elas vivem uh, numa experiência muito limitada em, em algumas regiões, praticamente na própria região. Elas não conhecem o que existe para além daquela, daqueles bairros, que não têm condições de circular pela cidade. E a gente sabe que, mesmo quando elas vão naquilo que é projetado como espaço de lazer, que o capital projetou como espaço de lazer para elas, elas são discriminadas, né? É, é o racismo, né? O que a Fabiana colocou, né? Essa, essa intolerância com a presença é, dos periféricos é, antes de tudo uma atitude racista que se reproduz desde quando a gente é, conhece a história de, de que os negros não podiam circular na rua Barão de Jaguara, que era o passeio público dos barões e, e dos brancos. E, quer dizer, esses valores ainda estão aí. Né? Construir o direito à cidade não, não, não existe se a gente não... Não adotar uma postura antirracista Se a gente não combater esse, esse, Essa atitude racista Essa atitude discriminatória Esses valores né? que, Enfim, é, precisa ser uma luta E aí quando a gente entende que isto é, é Uma expressão dessa disputa Entre matrizes culturais A, a gente sabe o que é que o que é preciso combater? Porque não é apenas a inclusão no consumo, apenas a inclusão no modelo que aí está. A gente precisa ser antissistêmico. Todos esses valores têm, ao longo de 500 anos, se reproduzido e nos conduzido a essa vida irrespirável, onde os trabalhadores são cada vez mais explorados. É, existe a opressão de gênero, né? ela, ela é colocada também é, desde esses valores patriarcais, né? E e, e essa reinvenção ela passa assim por, por essa por essa revalorização ou essa afirmação de valores de outras matrizes culturais Que são as matrizes africanas As matrizes indígenas Elas precisam ter cada vez mais espaço Nas escolas é, No campo cultural em geral Porque o que essas matrizes nos ensinam É o valor da convivência É o, é o princípio da ancestralização Tornar-se humano é ser alguém que consegue caminhar pela terra, semeando e se tornando um cuidador, não só da comunidade humana, né, daqueles que convivem aqui e agora é, entre humanos, mas também que é capaz de reconhecer a vida, a sacralidade, na água, no ar, nos animais, uh, em, em tudo o que vive à nossa volta e, e ser um cultivador e um melhorador da vida Para que se possa alegar uma vida é, Plena de sentido, plena de significado Realizar-se, tornar-se humano nessas matrizes culturais Fazer-se pessoa é fazer-se um embelezador da vida Alguém que, que não está aqui para ser predador da vida né? Quer ser um explorador do outro é um acumulador de riquezas, um usurpador, um dominador da natureza e do outro, do outro ser humano. Então, são essas matrizes que vão, que podem nos apontar caminhos, direções, para que a gente possa aprender a produzir a cidade de outras maneiras, com outros valores. Enquanto a gente não tiver esses elementos respeitados, revalorizados, nas salas de aula, nos, nos ambientes culturais, né, é, a gente não vai poder aprender com esses valores, com esses sujeitos, quem precisa trazer esses valores está onde? Está nas nossas periferias, são os mestres que estão aqui, que, que foram é, muitas vezes expulsos dos seus lugares de origem por aqueles processos de imigração, né, de exploração, de expropriação, de expulsão das suas terras, dos seus lugares de origem, e vieram parar aqui na cidade e não foram acolhidos. A gente precisa é, lutar para que a cidade seja um espaço acolhedor para essas, essas, que não são só identidades no sentido estético, mas são especialmente identidades políticas, modos de ser, Alterativos, criativos, propositivos de um mundo mais humano De uma cidade mais humana Se a gente não trabalha em escala global é, Mas a gente precisa o quê? Eu acho que no, no serviço público Que o, né, foi colocado, como é que a gente pode planejar? É, o planejamento ele não pode começar de cima para baixo O planejamento vai começar... Com esses lugares de escuta em que nós, trabalhadores e quem estiver no governo, seja capaz de se educar nesses valores com esses sujeitos. A gente precisa inverter as vias do diálogo, que, que tem sido sempre é, dos brancos, como ela diz, do, dos poderosos, das elites, dos técnicos, dos especialistas, dos universitários. Precisa vir desses lugares outros. Que, que já reinventam a vida na cidade. É, vou dar um exemplo, tem um senhor no Jardim São Judas, que ele é um senhor que, é, o Jardim São Judas fica próximo ao satélite Tires. você descendo ali no cemitério Parque das Flores e an, andando ali um pouco mais naquela estrada que vai para o Urubê de você chega, chega lá. Ele se instalou lá há algumas décadas e ele foi semeando com esses saberes de homem né, do, do campo, ele foi semeando é, uma mata nativa em torno das nascentes, inclusive a taboa, né, que é, é para os indígenas uma mata, é, sab ancestral que ela purifica as nascentes, ela ajuda a filtrar a água. Então hoje a gente vai lá e o, o, o entorno está todo degradado, mas o espaço que ele cultivou é, é um paraíso, né? Ele, é, tem água pura, tem árvores de várias espécies, vai... isso o que? Um senhor na, no seu ambiente, no, no, no terreno que ele ocupa, que provavelmente nunca foi procurado por nenhum gestor da Secretaria de, de Meio Ambiente. O, o, outro exemplo, um movimento que tem lá no Campo Grande também dos ciclistas, que a gente sabe que é, é, um, é uma outra forma de se locomover pela cidade, que não depende do, do carbono. É, a gente tem ouvido aí é, muitas notícias tristes, né, de motoristas de ônibus contaminados por Covid, ou seja, que essa forma como a gente tem se deslocado pela cidade, além de prejudicial ao meio ambiente, está se revelando que prejudicial a nossa própria saúde, a nossa própria vida, a nossa própria segurança, fora os, ass... os inúmeros acidentes que a gente sabe que existem, né? Quer dizer, há... os movimentos, as pessoas, os sujeitos, eles são criativos para a gente planejar a cidade Aliás, essa noção de planejamento já é, já é muito ocidental em si, né? É, ou seja, a gente projeta, e a gente vive no futuro querendo atingir o quê? Um modelo, um patamar de desenvolvimento, um modelo de sociedade, um modelo de construção, que é o quê? É essencialmente branco, essencialmente europeu, é como se a gente fosse é, o nosso... O nosso melhor foi se atingir o padrão de vida que tem no norte-americano ou no europeu. E isso não, tem, não faz o menor sentido, porque primeiro, o primeiro planeta não aguenta, e segundo, aqui, nos lugares onde a gente vai, no nosso Brasil, na América Latina, existem tantos lugares maravilhosos, lindos, amorosos, onde as comunidades, com seus saberes ancestrais, construíram modos de vida ecológicos, sustentáveis, com significado, com significação, porque viver nessa cidade cotidianamente massacrada no transporte urbano, em trabalhos super explorados, né, precaríssimos, uh, o sujeito não tem condição de experimentar a cidade, de significar sua experiência na cidade, até porque essa experiência é muito dolorosa quando a gente passa pelo centro da cidade e ver centenas de pessoas dormindo nas ruas no frio que faz nessa cidade é doloroso então abrir-se a experiência é, um, é é algo doloroso a condição da gente ter é, significação né de a gente poder significar a nossa vida passa pela nossa capacidade de nos abrirmos de sermos afetados e está muito difícil a gente sair da carapaça, sair da mecanicidade que, que esse deslocamento, que esse trabalho super explorado nos impõe, porque tudo isso tem sido muito doloroso. E aí a gente volta naquela estatística né, das pessoas que não aguentam, das pessoas que não suportam. A gente tem questões de saúde mental. Durante a pandemia, ficou muito claro que a questão da saúde mental é uma questão para todos, não é uma questão só de quem é rotulado, com alguma doença mental, com algum sofrimento mental. A saúde mental é, na cidade é uma questão de todos. Né? E, e ser capaz de significar a nossa experiência da cidade, de dizer a própria palavra, é uma forma de produzir saúde. Então, acho que o, o planejamento ele passa um pouco por aí, né? pela nossa capacidade de escutar um planejamento sério, um planejamento criativo, um planejamento significativo, eu acho que passa por uma dimensão educativa e cultural. A gente possa aprender dessas matrizes culturais, desses sujeitos que, que, que estão na cidade, que vieram para a cidade, mas que eles não encontram lugar para se expressar e para se reconhecer nessa cidade. Bom, acho que a gente tem, temos mais questões aqui, que eu estava olhando aqui. A Fabi coloca para a gente, a Wanda fala o seguinte: como formar as crianças desde a primeira escola a ser cidadã? Olha que questão. A Rafaela fala o seguinte: a Rafaeli fala o seguinte, de que maneira a população pode participar mais dessa construção? Hum, olha que... as questões... Ó oh, o Marcos, ó oh, o Marcos, lá do campo grande. A Juliana é uma que dialoga com a comunidade, ajuda a construir, ama descobrir a história de cada comunidade, é verdade, e respeita toda a comunidade e sua história. Adoro vocês miguxas. <risos> Beijo, Marcos, a gente está com saudade. O Daniel faz o seguinte, é possível direito à cidade no capitalismo, como articular a reforma urbana à revolução? Olha, esse povo, olha, as questões que vêm para a gente, nossa, <risos> tudo gente, né tudo questões assim, de alto nível, vamos lá, que bota a então, gente para é muito bom, né? Num país, como é que a gente forma as crianças para ser cidadão? Né? Num país em que a gente vê cidadão, não, engenheiro, muito melhor que você. Nossa, gente. A gente que começa absurdo. dizendo cidadão, sim. Cidadão, sim. Nós somos ontologicamente iguais como seres humanos. Né? A gente precisa inverter esses valores A gente precisa viser esses valores Porque As crianças, elas não aprendem Por sermões Elas aprendem Pelo exemplo Então a pelo gente exemplo. precisa é. viver o exemplo Aqui e agora Precisa Precisa ter essa coragem Não, eu não quero ser melhor que o outro Eu quero é. ser o melhor ser humano Que eu puder ser Isso implica ser cidadão é. E aí tem uma uma questão, que é a, a questão da participação, né, é, tem uma frase que eu ouvi em 2005, que foi o ano que eu entrei efetivamente no Museu da Imagem e do Som, eu tive que editar um vídeo, e nesse vídeo é, tinha um depoimento de um senhor, seu Sebastião, que é um líder comunitário da, da rua Moscou, é, atualmente ele não, não vive mais lá pelos, Por esses projetos de reordenamento e de desenvolvimento um, Uma grande parte da população do Arroa foi deslocada de lá enfim Mas ele dizia uma frase muito importante né? A população diz que não é bem informada hoje Mas a pessoa não é bem informada porque não tem participação Se ela tiver participação, ela é bem informada que é participar, né? Quando a gente fala assim, ah, estamos numa democracia, a minha participação ela não pode ser entendida como eu vou votar em alguém, eu vou dar uma carta branca para uma pessoa e ela vai decidir tudo. Ah, ela sabe, oh, eu me livro dessa responsabilidade. Ser cidadão, né? É, é estar, não é uma carta branca, não. A pessoa ela tem que, a gente ouviu não sei se foi o ano passado ou o anterior, de um, de um vereador né, na Câmara dos Vereadores de Campinas, que a gente tinha votado nele, então, portanto, a gente tinha que se conformar com o que ele quisesse decidir, porque é, a gente tinha dado um cheque em branco para ele. Não, a democracia não é um cheque em branco que a gente dá para ninguém. A democracia é um exercício de um direito, em que uma pessoa... Nos representa Mas ela precisa prestar contas E a gente precisa é, Estar ciente do que, que ela tem feito né? Tem muita gente que vota E depois esquece quem votou E nunca mais se importa E depois reclama da, da situação em que, que as coisas estão né? A gente precisa é, Ser cidadão e dar trabalho A gente precisa está decifrando a cidade, a gente precisa é, produzir, participar dos debates, a gente, né, é, não é só um direito, isso é um dever. Né? Quando a gente fala de democracia nas sociedades indígenas, por exemplo, é, dizer a própria palavra não é só um direito, é um dever, porque constituir um todo, um coletivo, né, só é um coletivo forte, só é um coletivo rico, né, que, se, que, que floresce o melhor que ele pode ser, né, se cada um mantém o um vínculo de compromisso com o todo ou com todos, é como um tecido que vai sendo tramado, a existência coletiva é um tecido que vai sendo tramado, né, e se eu solto o meu fio, eu não, se eu não me importo com o que vai acontecer É como se eu dissesse Ah, não, tanto faz a visão que eu tenho do mundo Não tem nada a contribuir Não tem nada a acrescentar ao todo Então eu estou abdicando das minhas responsabilidades De construir o um mundo Eu estou abdicando, portanto, do meu papel De me fazer um ser humano digno Uma pessoa digna de viver nesse coletivo Então pronunciar a sua palavra, dar o seu testemunho, a sua, trazer a sua experiência sobre como aquilo que está sendo produzido no coletivamente me afeta, afeta, e, e eu vejo o que afeta ao meu redor, como eu sinto é, aquilo que, que está ao meu redor, como eu percebo as transformações ao meu redor. É um dever, é um dever para que eu possa melhorar a vida coletivamente, né? Outra questão é que a gente precisa se deslocar, né? É, eu, eu digo que é uma questão da gente construir um horizonte ético Eu só me afeto por aquilo que eu vejo Mas o que eu vejo depende dos lugares por onde eu me desloco né? Se eu não saio do, do meu entorno, do meu ambiente, do centro do meu próprio umbigo Eu vou ser afetada né, por questões ou por problemas só apenas dos meus semelhantes. Qual é o meu horizonte ético? Se eu alargo esses lugares pelos quais eu transito na cidade, nos grupos culturais, se a gente promove a convivência entre classes sociais, cidadãos, enfim. A gente vai produzindo uma experiência em que eu, ao olhar no olho do outro, eu não posso me furtar a um compromisso ético com o outro. Porque senão eu vou o que, que eu vou me constituir como ser humano Se eu convivo diariamente com você E não me importo com o que te acontece Não me importo com as opressões que você vive Não me importo, por exemplo De saber que os jovens da periferia Não, não podem frequentar o Cambuí Se isso para mim ah, não, não, não faz diferença Qual é meu horizonte ético? Que tipo de ser humano eu me torno? Né? Qual é a minha contribuição no mundo? Né? Eu, eu, aí... Eu sou apenas aquele predador do mundo, que eu, eu quero só para mim. Esse é um predador do mundo. Isso não é uma pessoa é, que se compromete com o coletivo, que se compromete com valores espirituais mesmo, de se perceber que nós estamos todos, que somos ontologicamente iguais, fazemos parte de uma existência, e que às vezes essa existência clama por nós, ela clama. Né, os meus ancestrais que cometeram tantos erros enquanto brancos Eu acho que eles esperam de mim que eu possa ser melhor que eles Que eu possa transformar os valores que eles não puderam ver Que eles não puderam, é, é, tiveram suas limitações, não foram capazes de ver, de sentir E, e não só eles, como aqueles que virão após a mim Podem, que não, né, não tem filhos, mas que podem ser sobrinhos, que podem ser, as gerações futuras, que possam conviver sem essa verdadeira vergonha de saber que a nossa matriz cultural é predatória em relação aos demais. Né? Então, é preciso é, a gente transformar, a gente só ensina se entregando ao mundo, fazendo aquilo que a gente acredita, construindo o mundo que a gente acredita. E esse mundo precisa da nossa participação, da nossa contribuição. Nós não podemos ser omissos. Né? E nesse sentido, eu acho que no capitalismo não tem direito à cidade. Né? É uma perspectiva antissistêmica. Todos né, os direitos humanos são é o melhor que a cultura europeia pode fazer. Né? mas ah, são muito limitados, quando você não pode dizer que direitos são esses, não pode delimitar o conteúdo desses direitos. Então, é, a gente precisa caminhar por um mundo onde caibam todos os mundos, onde a gente saiba respeitar as muitas culturas, onde a gente saiba apreciar as muitas culturas. E apreciar uma cultura... É, envolve a gente também ser capaz de transformar a matriz que a, gente, que a gente vive, que a gente nasceu, que a gente foi formado, que a gente possa é, se ater ao melhor dessas tradições, né? se a gente fala aí da tradição europeia, da tradição socialista, da tradição anarquista, da tradição das lutas dos trabalhadores, das trabalhadoras, das mulheres livres, de todos aqueles que sonharam, um mundo sem opressão, um mundo livre, um mundo mais justo, né? E é, e é desse lugar que eu acredito na possibilidade de diálogo, de reinvenção do capitalismo. Eu não acredito. Fabi, a gente tem mais questões ou não? Deixa eu... É que eu estou com dificuldade de ver no meu computador, porque o meu computador hoje está... Está enroladinho. Bom, a Adriana fala boa noite. Olá, boa noite. A Adriana Neves, deixa eu ver se a gente. se temos mais questões aí. Não? Bom, eu acho que. Eu não sei se o meu som está saindo. Tá? Tá, tá sim? Então tá. Bom, é, eu acho que a gente. Encerrou aqui as nossas questões, eu estou dando uma olhadinha aqui também, não temos mais, só tem bastante pessoas falando boa noite, as pessoas participando, gostando do, da conversa, a Wanda, a Caroline Mendonça, como a, a Fabi colocou aqui, falou, horizonte alargado nessas palavras. Enfim, horizonte alargado nessas palavras. Ah, a, a Ariana tem uma questão que fala assim, ó, contato... E a interação é a única forma de conhecer e construir. Negar os apagamentos das memórias e histórias é fortalecer. Negar os apagamentos, né? Ou seja, a gente vive nesse processo né? constante né? de apagamento. Né? Nós, mulheres, a gente, a gente sabe muito bem o que é isso, né? <risos> a gente sabe muito bem o que, é o, o que é o processo de apagamento que a gente está sempre sofrendo. Bom, enfim, eu acho que... As questões aí, a gente está indo já, já para o final. Eu quero agradecer muito a participação da Juliana. Né? Juliana é uma parceiraça nossa. É, eu faço parte né, do, do, do Centro Cultural Esperança Vermelha também. A Juliana sempre está lá, está lá conosco. A Juliana trabalha na região do Campo Grande. A região do Campo Grande inteira conhece a Juliana pelo trabalho que ela faz lá. Né? É uma pessoa muito querida né, por nós. E, e, enfim, é uma pessoa que, que questiona mesmo E que dialoga com a gente Fazendo a gente refletir né, Sobre essas questões que muitas vezes No cotidiano, no senso comum Essa vida, né, o que o capitalismo faz com a gente né, Nos molda, nos, né, nos deixa tão alienado a tudo Que a gente se envolve em processos Que a gente muitas vezes não reflete sobre eles E bater um papo com ela é extremamente importante para a gente entender a nossa região. Essa informação que você me dá sobre é, o número de suicídio né, que tem de, de crianças ainda lá, para mim é, é, uma, é uma informação muito chocante, né, muito chocante mesmo. E faz a gente repensar né, o que está que acontecendo né, com as nossas crianças mesmo. Né? Ou seja, a gente sabe que... o o que as nossas crianças sofrem, elas são elas são reflexo né, da, da, do, do que elas têm, né? Reflexo é também luta de classe, porque elas estão inseridas também nisso, não é porque são crianças que elas estão fora disso, pelo contrário, né? Mas é algo que coloca a gente a, a pensar mesmo, né? A querer é, refletir mais, a querer é, incidir mais de alguma forma. Porque é muito doído é mesmo ouvir isso, né? Saber dessas informações assim. A Ariana fala parabéns, eu também falo parabéns para a Juliana, que é maravilhosa. Muito obrigada pela participação de todas e todos aqui. Quero agradecer aqui essa a participação nessa live é, das pessoas que ficaram até agora aqui, batendo papo conosco. Lembrando que, assim que a gente encerrar, essa live é carregada, você pode acompanhar depois, se você que, quiser assistir mais uma vez. E também colocar comentários ali, a gente também vai vai sempre olhando, e na medida do possível a gente vai respondendo também, tá? Agradecer a Fabiana, que nos que colaborou muito né com essa live. Se não fosse a Fabiana operando aqui, a gente não dá conta. Agradecer a Paula Viana, que faz todas as nossas artes. É maravilhosa a Paula, que cuida aí, né, desse, dessa parte aí, né, da nossa organização. O Daniel, né, que, que coordena isso, que, que divulga as lives. Enfim, todo o todo pessoal que está conosco, o Júnior, que opera o blog para nós. Então, quer dizer, é uma rede aí de trabalhos, de mãos, né, fazendo junto essas informações, esse espaço acontecer. E se a Juliana quiser fazer a fala final aí, fazer as, as considerações finais, fique à vontade. Ah, eu quero agradecer a todos que vieram aqui, é, espero que no futuro próximo, bastante, a gente possa se encontrar, para que eu possa vê-los, ouvi-los todos, abraçá-los, que a gente possa debater, né, que eu gosto muito dessa coisa mais viva, mas agradecer profundamente a esse espaço, a possibilidade de semear essas palavras, aí, né, que a gente possa refletir coletivamente, dialogar sobre isso, porque isso, para mim, tem um nome, chama museologia social, essa nossa capacidade de olhar para a cultura e recriar a cultura né, de uma maneira mais humana e mais afeita à vida. Né, isso, para mim, é a tal da museologia social. E, e esse é um compromisso entre tantos que eu trago no coração. Então, eu espero que a gente possa sempre é, se lembrar desse compromisso da cidade, que a cidade é o lugar onde a gente existe, onde a gente significa, onde a gente se torna humano, e que a gente, através desse espaço, a gente vá é, tecendo e bordando laços. Eu também sou bordadeira, né? Então que a gente bote uma vida, um tecido social cada vez mais bonito, mais enfeitado aí. Bacana. Muitas coisas. Eu quero terminar é, essa live fazendo uma comemoração, tá? Eu queria ter feito no começo, mas acabei passando e mas agora eu quero fazer, tá? Agradecer mais uma vez a Juliana, mas aquela é eu quero fazer uma comemoração e fazer uma, usar isso de exemplo para tudo que a Juliana falou, né? Principalmente sobre a questão da participação, da nossa atuação, da nossa inserção, né? Da nossa militância, do nosso compromisso, que são coisas que a Juliana falou aqui na live dela, né? Na fala dela nessa live o tempo inteiro. É, que, é, que, é, que é comemorar a vitória, que os trabalhadores né, da educação, os filhos da classe trabalhadora, a população brasileira ontem teve com a aprovação né, na, na Câmara Federal do Fundeb. Né? É, para quem não acompanhou, eu sei que muita gente acompanhou, é, existia um risco muito grande de, do governo Bolsonaro é, acabar com o Fundeb. O Fundeb, o que é o Fundeb? É um fundo nacional né, para a educação básica, ou seja, tanto a educação infantil, né, até o ensino fundamental, o ensino médio, é, os, os municípios, né, os estados recebem a verba do Fundeb para poder é, ofertar uma educação com qualidade. Existia vários problemas, existia mais o Fundeb foi um fundo que foi criado e ele foi tão assim tão tão importante para a educação pública, né, é, que Parte, boa parte dele é, é o que garantia que vários municípios pequenos conseguissem ofertar o ensino público de qualidade né, para as populações, para a população do, do, dos municípios. Então, assim, estava correndo um risco muito grande, muito grande, desse Fundeb acabar. Então, quando ele foi criado, ele tinha 20, é, um, um período né, para ser avaliado se continuava ou não. E esse... E, e justamente esse período se findava agora, em 2020. E aí o governo, todo momento, ameaçando em acabar com o Fundeb. Depois ficou feio né, falar, ah, vou acabar com o fundo, que é para educação, ele tentou fazer emendas com que assim descaracterizasse todo o Fundeb, né? ou seja, tirasse o investimento a educação pública né, de qualidade, tirasse o, eh, o repasse né, que o governo ia ter que fazer para esses municípios conseguirem ofertar né, o serviço de educação. E assim foi por muita mobilização né, dos professores, dos educadores, dos profissionais de educação, dos pais, das famílias, dos estudantes, teve uma, uma mobilização muito bonita nacional, um comprometimento, e aí os deputados não tiveram coragem de votar contra. Fundé. votou, inclusive, pelo relatório integral né, da, da deputada relatora lá, deputada Dorinha, a gente sabia que tinha várias questões ali, mas assim foi o melhor que se conseguiu fazer, e, e, o que, e, e esse próprio é, relatório ainda mediou ainda com o governo, né? não fez nenhuma, é, nenhuma radicalização para aumentar o investimento já, ainda fez... Uma, uma questão progressiva, para se aumentar de forma progressiva para o Estado brasileiro ir se ajustando né, a, a esse financiamento. Mas, mesmo assim, a ameaça foi muito forte né, de querer acabar com o Fundeb. Se acabasse com o Fundeb, gente, ia ser assim, né, uma, uma destruição muito séria, muito, né, muito agressiva à educação pública. Né? E... Graças à nossa organização, à nossa mobilização, né, não tiveram coragem de romper com o Fundeb, e nós vencemos essa batalha. Então, estou muito feliz né, hoje por isso, um, um pouco mais aliviada. Tem a segunda votação agora no, no Senado, mas eu tenho certeza que o Senado não vai querer comprar esse, esse desgaste depois de mais de 400 votos que teve a favor do Fundeb no Congresso, no, na Câmara Federal. Tá bom? Então, é isso. Eu quero terminar aqui, mais uma vez agradecendo muito, muito a Juliana, né, e, e, e comemorando essa nossa vitória, tá? Então, gente, boa noite, eu encerro, boa noite, boa noite. fora Bolsonaro, fora, fora. o Milão, fora seu governo e suas políticas. Fora! Tchau, fora. gente! Fora.